Olá, eu sou João Biscaia e esta semana, no 74, podes ler a nossa entrevista à sexóloga Tânia Graça, feita em conjunto com a Ana Patrícia Silva. Conversamos sobre o empoderamento feminino, sobre a libertação sexual, a importância da educação sexual e de combater os discursos antifeministas e de ensinar os homens a não ter medo das suas emoções. Nos ensaios, Rui Viana Pereira questiona-nos se o envelhecimento da população portuguesa é ou não uma ameaça para a nação, para a sociedade e para a sustentabilidade da segurança social, ou então apenas uma mentira neo -maltusiana. Por fim, publicamos as crónicas que nos chegam pelas mãos de Filipe Vargas, como é hábito, e de João Rodrigues, este último assinando a crónica semanal dos ladrões de bicicletas. Desejo-vos boas leituras, peço-vos, se ainda não fizeram, que subscrevam o 74 para podermos continuar a fazer o nosso trabalho.